mas acho que consegui criar uma coisa muito diferente daquilo que, que alguma vez se fez em Portugal, pelo menos a nível amador. O português é, é exímio na, na, na aplicação dessa dessa máxima do Mas fizemos sempre assim, e sempre se fez assim, portanto, para que mudar? É? Eu sempre fiz as coisas desta maneira, porque é que agora vou mudar? Só agora eu vejo o que eu quero quando eu quero, não é? no formato que eu quero. Os formatos que nós estávamos habituados, televisão, Rádio, uh, tudo isso foi completamente ultrapassado por aquilo que é hoje em dia a internet. Porque no fundo aquilo é que a marca é que era isto, é a exposição. Tal resultado, o que é que foi? É só o vídeo mais visto no mundo do Fiat Panda Cross. É o meu vídeo, de um Tuga. É o meu vídeo, porque efetivamente o um vídeo que foi produzido, o único, era o meu. E portanto, estas coisas têm o seu lado gratificante e isto devia ser mais do que demonstrativo para as marcas. E, assim, tem é um tamanho completamente diferente, tem é uma projeção completamente diferente. Que o interesse não é dar informação, o interesse não é avisar, o interesse não é informar, o interesse é chegar primeiro e ter a maior audiência possível. Entramos na fase do vale tudo.